A Tatu Marquesan, uma empresa de mais de 70 anos de tradição, trabalha desde o agricultor familiar até aquele grande produtor. E aqui na Expo Inter está com grande parte da sua linha em exposição. É, Luiz, a gente tem desde preparo de solo, plantio, fala para a gente o que está disponível. Isso, Tatu Marquesan ela tem a linha mais completa para o plantio no Brasil. Como você falou, desde a agricultura, a agricultura familiar até as grandes extensões, grandes é, produções. E também é, tem a maior linha na área de preparo e movimentação de solo. Desde os arados mais simples, não é? das grades e assim por diante. Todo, toda uma linha completa, líder no Brasil. E também temos a maior linha de peças de reposição para implementos agropecuários, né? e atende também todo o Brasil. Essa máquina, por exemplo, que está atrás de nós, é voltada para a agricultura familiar, um equipamento menor, né? Sim, ela atende muito bem a agricultura familiar, é uma plantadeira muito versátil, que agora é apresentada também na sua versão de arrasto, né? com engate, e ela é muito versátil também, para não só para a agricultura familiar, mas em geral, toda a área que precisam uma plantadeira versátil, rápida, que também tem uma grande capacidade e evita é, muitas paradas para reabastecimento. E aqueles produtores maiores, né, com maior área plantada? Com certeza a gente também atende, máquinas com distribuição de semente apenas, semente adubo né, e também de forma é, elétrica, com distribuidores elétricos e até mesmo com a agricultura de precisão, com monitoramento né, na distribuição de sementes em tempo real. E como é que funcionam as linhas de crédito para quem está interessado ou está precisando de, um, de uma máquina desse porte? É, a Tatu Marquesan trabalha com todos os bancos né, brasileiros, através também da linha de Finame, também a linha para agricultura familiar. E além disso também temos nosso próprio consórcio, que oferece aos clientes também mais uma opção, de compra. Bom, a gente está na Expo Inter, que é a feira que encerra o circuito oficial de feiras no Brasil. Né? É... Que balanço dá para se fazer desse ano? Um ano de transição, como sabemos, né? um ano eleitoral. Então, sempre traz algumas é, dúvidas em todos, mas para o nosso setor, felizmente, um ano de crescimento, com todas as suas dificuldades. E a IETATU Marquesan também vem acompanhando este crescimento. E acreditando, continuo acreditando, não só na agricultura brasileira, mas também na indústria nacional. E vamos para mais, a conclusão de mais um ano. Obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.